Olá, meu nome é Reinaldo Barreto e nessa videoaula você vai aprender como fazer um select para alterar entre os temas do Adiante. Essa dica de hoje vai funcionar tanto para o Adiante 5, Série 5, quanto o Adiante da Série 7. Versões mais antigas do Adiante eu não garanto. Na descrição do vídeo você vai ver a marcação do tempo para você poder pular. Logo depois dessa etapa você vai ver uma pequena propaganda do Adiante, porque o objetivo aqui é levar a palavra do Adiante adiante.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 Ele possui diversos componentes prontos, de alto nível, onde você escreve em PHP e você já tem tudo pronto para o seu sistema web, sem grande dificuldade. Então, agora que você já, já viu a palavra do adiante, já sabe que é um framework, vamos ao objetivo de hoje. Nosso objetivo é esse campo aqui, ó, esse select, que quando eu selecionar aqui, você vai ver que ele vai mudar o tema, eu passo por vários temas. Essa dica vai ser pouco utilizada no seu sistema de produção. Talvez você tenha um ou dois temas, se for o caso. Mas ela vale como conhecimento e quem desejar fazer essa firula. Vamos lá, abrindo o capô e mostrando tudo que você vai precisar. Para criar o componente select com submit no adiante, você vai alterar basicamente o arquivo layout.html e o index. Lembrando, o index é o index do projeto como um todo. O layout.html você vai alterar um para cada tema que você tiver no adiante. Dica do VS Code, segura o CTRL, aperta mais e você pode aumentar o tamanho da sua fonte, facilitando a leitura. No index você vai colocar essas linhas aqui. Na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para o GitHub que você vai poder copiar e colar essas linhas aqui, facilitando a sua vida. Essa linha aqui já é, vem padrão, não adiante. Ela simplesmente pega o tema do arquivo INI. Essas outras aqui, o que elas fazem é, se receber o parâmetro tema, teme, pela URL, via request, você vai gravar na sessão. Depois ele recupera o que tiver na sessão e joga aqui. Portanto, o que vem pela URL sempre substitui o que está no arquivo INI. No arquivo layout, mais uma vez, para cada tema que você tiver, você vai colocar essas linhas aqui e também todas essas linhas terão um link para o GitHub para você conseguir copiar de forma fácil. O segredo desse select é esse onChange, que ele vai pegar o valor que está no campo option, no value do option, e vai jogar para o URL, passando isso daqui na URL. Acabou, é só isso. Ele vai pegar isso daqui e jogar na URL, na localização, e morreu o problema. Eu sei, parece ser muito simples, mas é só isso mesmo. O restante que você está vendo aqui é só estilo e algumas outras coisas. Você tem que colocar essas linhas em todos os seus arquivos layout.html. Se você der a opção de ter só dois, você vai alterar em dois pontos. Se você tiver três te tem temas, você vai alterar nos três temas. Eu estou usando a palavra tema e não template para não gerar confusão entre o adiante framework puro e o template do adiante. Eu sei que muita gente chama de template, essas customizações, mas eu vou chamar de tema, beleza? Então, é isso, pessoal.